Oi, gente, meu nome é Lucas Augusto. Eu fui ex-estudante do IFPE Campus de Garaçu, no curso técnico em Logística, e atualmente sou estudante do IFPE Campus Paulista, no curso técnico em Administração. Fui premiado no prêmio Naide Teodósio de Estudo de Gênero, na 12ª edição, com o título da redação, No começo da no final Mulherão. A minha redação, ela fala muito sobre a educação infantil, que vem da família, do sistema familiar. A partir dessa educação, a gente pode conter o sistema patriarcal. Não totalmente, mas uma grande porcentagem, fazendo com que não se tenha um ciclo de patriarcado, que passe de geração para geração. Acredito que a mudança começa assim, em casa, nos primeiros anos de vida da criança, onde ela vai ter um entendimento e aprender com os pais como tratar, como se tratar e como ser tratado. Então, assim, eu acredito que com a educação, não só dos pais, mas posteriormente, com a educação onde é, a instituição vai direcionar isso, como o IFPE tem nos direcionado para estudo de gênero e para o um entendimento de que é, a mulher tem direitos e quer equidade. E como um, um homem que foi criado pelo sistema matriarcal, eu acredito que... Eu tenho, eu tenho muito a aprender com as minhas mães. Então, foi o que estava no meu texto. Foi o que eu adquiri na criação que elas me passaram, como cheio matriarcal e muito respeitador, para poder repassar isso que elas me repassaram. No ano da 11ª edição do prêmio Naide Teodósio, eu estava lá como telespectador, vendo duas amigas do meu campus Igarassu, que ganharam um prêmio. Então, eu falei, olhei para elas, mirei e falei, poxa na 12ª edição eu tenho que estar lá, então assim, foi uma coisa que eu projetei. Então assim, tive um apoio do campus com certeza, dos professores, da minha família e eu busquei. Então assim, foi uma construção, não só minha, foi de todos, então foi muito importante, muito mesmo.